Atenção, esse vídeo contém spoilers de Resident Evil 4 Remake, a gente vai falar sobre o epílogo do jogo. Então se você não jogou Resident Evil 4 Remake, esse vídeo ainda não é pra você. Você vai lá, joga, aí depois que você jogar, você vem assistir esse vídeo, porque eu não quero estragar a sua experiência, tá bom? Estamos combinados? Ada Wong não entregou a amostra das Las Plagas, o âmbar, para Albert Wesker. E ela tava a caminho, aí ela entrou em contato com ele, ele contou uns negócios meio bizarro para ela, que na verdade é o Plano Uroboros, e ela desistiu. Olá, pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e vamos falar, então, sobre... O final de Resident Evil 4 Remake, vamos falar um pouquinho sobre esse epílogo incrível que a gente teve. E que muita gente não entendeu muito bem o que aconteceu ali. Apesar de parecer óbvio, gente, teve gente que não entendeu. E a gente vai dar um pouco de contexto baseado no material que a gente já tem, que é Resident Evil 4 clássico e também Resident Evil 5. Sim, porque aquele epílogo ali deixa um gancho para o Resident Evil 5, não é mesmo? Então, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal. E se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar um membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho, tem um redirecionamento aqui nos cards, tem link na descrição também. A partir de 2,99 você ajuda que tanto o nosso canal, quanto o nosso site, quanto as nossas redes sociais, continuem existindo e eu fico muito grata. Bom, só recapitulando um pouquinho do que a gente viu no final do Resident Evil 4 Remake, que é bem semelhante ao que a gente vê no final do Resident Evil 4 Clássico, o original de 2005. A Ada obtém a amostra do âmbar, no original ela é, obtém a amostra da Plaga Controle, que tava com o Saddler, né? E aí, ela estaria trabalhando pro Wesker ali, a gente vê depois no Separate Ways, né, que ela tava trabalhando pro Wesker ali. Então, a gente imagina que ela vai entregar a amostra pro Wesker. Pois é, só que não. Nem no jogo original e nem no remake ela vai entregar a plaga controle, no caso, o âmbar aqui, que é a plaga dominante para Albert Wesker. Ele não vai receber essa plaga da Ada. No epílogo do Resident Evil 4 Remake, a gente tem o seguinte diálogo entre Ada e o Wesker. Ela fala, o que você pretende fazer com isso? E o Wesker fala, você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará vida para que um possa viver. E eu estou acelerando essa mudança. E aí a Ada responde, então estamos falando de milhões de baixas. E o Wesker corrige bilhões. Vamos só falar um pouquinho a respeito desse diálogo, isso que ele fala você só precisa saber que um novo dia está raiando, é uma fala dele no Assignment Ada, que é aquele mini game que a gente tem no Resident Evil 4 que a gente tem o Assignment Ada, o Separate Ways e o The Mercenaries. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o que, que é o canônico, se é o Assignment Ada ou se é o Separate Ways ou se é os dois, enfim. Isso é assunto para um outro vídeo, tá? Mas de qualquer forma, ele fala isso, né? Ele fala que é, um novo dia está raiando, que ele tá reescrevendo a história, coisas assim, tá? E aí quando ele fala que uma centena dará vida para que um possa viver, eu estou acelerando essa mudança, ele tá falando do plano do Uroboros. O plano Uroboros é basicamente usar o vírus Uroboros como se fosse uma pedra filosofal, uma pedra que vai fazer, é, ele vai realizar uma seleção natural. Então, apenas os mais fortes, os organismos mais fortes, os melhores, vão sobreviver. Então, ele está dizendo que assim, é, centenas de pessoas vão morrer, para que uma possa viver, porque a maior parte das pessoas vai acabar morrendo. Porque o Uroboros, ele vem do vírus progenitor. E o vírus progenitor, ele era extremamente tóxico e ele foi usado nas pesquisas do Spencer para criar aquele projeto das crianças Wesker, porque esse projeto de ser um deus na Terra era inicialmente do Spencer. E o Wesker, ele foi uma dessas crianças, desse projeto das crianças Wesker. E desse projeto das crianças Wesker, que eram 13 crianças, apenas duas sobreviveram. para vocês verem como o progenitor, ele é extremamente tóxico. Dessas duas que sobreviveram, a gente teve a Alex Wesker, cuja, é, cujo organismo começou a deteriorar muito com o passar do tempo, por causa do progenitor, porque é um vírus e o vírus muta, quanto o Wesker também, a gente teve também o Wesker. E o Wesker, ele se adaptou ao vírus, porém, ele continua usando um soro, que é o PG67AW, para manter esse vírus estável, sob controle dentro do seu corpo, pois vírus mutam, certo? Então, a gente teve dois sobreviventes de 13 crianças Wesker, então ele era extremamente letal. Já o Uroboros, ele é uma versão mais soft desse vírus progenitor. Ele é o progenitor enfraquecido, e ele foi enfraquecido com os anticorpos do organismo da Jill, da infecção que ela recebeu de T-Virus, lá em 1998, em Raccoon City, porque ela foi infectada com o T-Virus, e a base do T-Virus é o progenitor. Então, ele só meio que, é, como é que eu posso dizer? Ele diluiu, vamos chamar assim? Ele diluiu, Daí né? Ele botou mais água no feijão ali para deixar o, o progenitor um pouco mais fraco e assim a taxa de aderência ser maior, porque se ele usasse o progenitor, possivelmente todo mundo ia morrer. <risos> e aí ele não ia conseguir um Deus na Terra. Ele ia reinar pra quem? Né? para pouquíssimas pessoas, eu bati até no meu microfone pela indignação, é isso, é indignação aqui, enfim, é isso. Então por causa disso, dessa fala dele de que uma, assim, uma centena vai dar a vida para que um possa viver, e que a gente está falando de bilhões de mortes, não milhões, mas bilhões, a Eida muda de ideia e decide não entregar o âmbar para ele, mas... De novo gente, a gente vai trabalhar aqui com o que a gente tem, então a gente vai falar sobre Resident Evil 5, o jogo de 2009. Muita gente ficou na dúvida porque no Resident Evil 5 a gente vê que o Wesker tem sim uma plaga, ele tem acesso às plagas, ele teve é, acesso às plagas e as plagas estavam financiando o projeto Uroboros, né, a eu estava auxiliando ele. Nesse projeto Oroboros, em troca de comercializar as plagas no mercado negro. E aí depois foram feitos experimentos com as plagas. A gente tem a plaga tipo 2, a plaga tipo 3. Assunto para um outro vídeo. Não quero embolar muito a cabeça de vocês. Mas o que é preciso saber é: sim, o Esker teve acesso às plagas. E aí muita gente falou assim, pô, mas ainda não entregou? Então, peraí, eles estão quebrando o Resident Evil 5? Eles vão modificar o Resident Evil 5 então? Não, não porque assim, no Resident Evil 4 clássico, o de 2005, a gente tem o Separate Ways, certo? Que é o lado B da Eida dos acontecimentos do Resident Evil 4, a gente tem o, a visão do Leon, a perspectiva do Leon dos acontecimentos e o Separate Ways, ele é o caminho da Eida o lado B da história, a perspectiva da Eida da história do Resident Evil 4. É mais ou menos o que a Ada tá fazendo enquanto o Leon tá tentando salvar a Ashley, porque ela tava ali com o objetivo de obter o âmbar. né, ela tava sendo paga pelo Wesker para isso. E no Separate Ways, do jogo clássico, cada vez que você termina um capítulo, do Separate Ways, porque ele é um jogo dividido em capítulos, você habilita o Eidas Report, que é o relatório da Eida Então, a cada capítulo que você termina do Separate Ways, você habilita um capítulo do Eidas Report, em que ela fala sobre coisas ali da visão dela do Resident Evil 4. Então, ela fala do Leon, ela fala do Luz, ela fala da Plaga, ela fala do Wesker, ela fala do Krauser. E aí, no final, o último, na última parte do Eida's Report desse relatório da Eida, que inclusive temos vídeo aqui, vou deixar o link na descrição aqui para vocês. Inclusive, gente, eu estou viciada em audiofile. Eu não tenho uma voz de Eida Wong, mas eu vou gravar o Eida's Report em português e vocês que lutem. É sobre isso. Eu vou brincar de dublador aqui. Sim. É isso. Enfim, no final do Eida's Report Aida fala que ela vai entregar algo diferente para o Wesker. Então, ela tava com a amostra da Plaga Controle, mas ela também não entregou para o Wesker. E aí, o que, que aconteceu com essa história da Plaga Controle que tava com a Aida no Resident Evil 4 original e tudo mais? Não sabemos porque essa história foi varrida para debaixo do tapete. Teve a saída do Mikami, da empresa, a Capcom teve que se reestruturar com a sua equipe de Resident Evil. Então essa história acabou sendo meio que deixada de lado. De qualquer forma, o diferente que a Eida acabou entregando para o Wesker foi a plaga comum mesmo. Ela mandou uma amostra da plaga subordinada. Ele ali, achando que ia receber a plaga controle, recebeu uma plaga comum mesmo, né? e, e é isso. Só que no Resident Evil 5 a gente descobre que a Tricell tem amostra da Plaga Controle, inclusive a Plaga Tipo 3, que depois eu vou fazer vídeo melhor sobre isso, mas vocês podem encontrar mais informações sobre isso no nosso site, Database.com, onde a gente tem um glossário de vírus e parasitas, enfim. A Plaga Tipo 3, ela tem traços da Plaga Controle. E o Irving, o Ricardo Irving, no Resident Evil 5, quando ele vai enfrentar o Chris e a Sheva, ele se injeta com a plaga-controle. Mas então, como que o Esker obteve uma amostra da plaga-controle para ele poder vender para Trissel e a Trissel fazer experimentos, de repente conseguir reproduzir em laboratório, coisas do tipo? Se a Aida não entregou para ele, como é que ele obteve? O que eu vou falar agora é uma teoria. Não é a verdade absoluta, pois nunca foi confirmado. Então, ó. O que eu vou falar agora é uma teoria de como o Wesker teria obtido a Plaga Controle, ok? De acordo com essa teoria, o Wesker obteve a Plaga Controle do organismo do Krauser, porque o Krauser ele enfrenta o Leon e depois ele enfrenta a Ada também no Resident Evil 4 original. Então ele enfrenta o Leon no jogo base e depois no Separate Ways ele ainda está vivo e quem acaba com ele de vez é a Eida, isso no original, tá? E aí, quem teria recuperado o corpo do Krauser para o Wesker teria sido ninguém menos do que o Hank. E isso justificaria a presença dele no minigame The Mercenaries. Lembrando que isso tudo é teoria, apenas teoria dos fãs. A gente não tem como confirmar se isso é verdade, porque a Capcom nunca confirmou essa informação. Eu particularmente gosto bastante dessa teoria, inclusive, queria saber o que vocês acham dessa teoria, comenta aqui embaixo. E eis a pergunta que não quer calar, será que a gente vai ter um remake de Resident Evil 5? Sinceramente falando, gente, depois do epílogo, do Resident Evil 4 Remake e do sucesso que o jogo tá fazendo, ele tá sendo super aclamado, eu acho bem inevitável. E aí a gente não sabe se eles vão se manter fiéis ao jogo original, como o Resident Evil 4 Remake se manteve fiel ao jogo original, ao contrário do, do 3 Remake, por exemplo, né, que mudou um monte de coisas, ou se eles vão modificar algo para se encaixar com essa história toda do Âmbar, da Ada não ter entregue o Âmbar pro Wesker, de, talvez ele tenha tido acesso à plaga comum de uma outra forma, talvez a, a plaga controle também de outra forma, não tem como a gente saber ainda, então, o futuro a Deus pertence. Na verdade, a Capcom, né? Mas ela é o deus desse mundo, então o futuro a Deus pertence, se a gente for pensar por esse lado. Mas, de verdade, gente, eu acho difícil não ter um remake do Resident Evil 5. Eu acho muito plausível, isso sim. Eu acho que a gente vai ter sim... Um remake do Resident Evil 5, mas como eles vão contar essa história, reimaginar, se eles vão cobrir, por exemplo, esse furo do que a Ada fez com essa plaga controle que ela não entregou, pro âmbar, no caso, né, o que, que ela fez com esse Amber que ela não entregou, não temos como saber nesse momento, talvez no futuro. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam de toda essa explicação a respeito do final, do epílogo do Resident Evil 4 Remake. Vocês viram que tinha bastante coisa para falar. Parece que é óbvio, mas tem bastante coisa para falar. Então, quero saber o que vocês acharam desse vídeo, das explicações, o que vocês acharam do epílogo também. E se vocês querem um remake de Resident Evil 5. Então, comenta bastante aqui embaixo e vamos conversar a respeito disso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!